E aí, pessoal? Eu assisti um filme de 2021 bem interessante, que é o Plano A, mas eu procurei como Plano A e não aparece só Plan A, deve ser, mas eu não consegui achar em português ele, e é um filme bem interessante que a gente tem o August Dio, que faz sempre um nazista como um judeu, e o que, que eu posso falar pra vocês? assim É ali, Alemanha pós-guerra, Literalmente pós-guerra, assim, meses depois da guerra, em 45. E um grupo de judeus do Holocausto, que sofreu muito lá, começa a envenenar. Eles querem, né na verdade, envenenar o, o sistema de água ali da Alemanha que foi instaurado pós-guerra. Então, eles ficam ali lutando porque tem umas pessoas que não querem que isso aconteça e tem outras que querem. E é aí que a gente fica nesse esse tema, porque é bem surpreendente, eu achei que ia ser um filme mais ou menos, mas não, é um filme bem legal, uh, tem uma cena no cinema, assim, que eles estão assistindo o que aconteceu para os judeus, só que no caso era para ter só mais alemães ali no cinema, né, e aí é muito, muito triste, e o final bem emocionante e reflexivo, a gente pode ter várias ideias, uma grande lição de vida, vamos dizer assim, e é um baita filme sobre o desejo de justiça, sabe? Aquela impunidade que fica no coração das pessoas. Bem, bem legal.